Começando mais um vídeo aqui pra vocês, eh. É... Agora eu vou começar a fazer, a gravar vídeo fazendo missões de polícia aqui no GTA. Eu montei umas missões utilizando o Dion, umas missionezinha básica aí de começo. E vamos cumprir aí as missões. Lembrando que eu utilizei o Dion para montar as missões. Vou equipar aqui. Embarcar na viatura e vou até o checkpoint onde está ali no mapa onde terá as ordens para cumprir as missões beleza eu não vou ficar respitando no semáforo nem em nada vou direto para lá se vocês quiserem eu faço um vídeo ensinando a utilizar o Dion lembre-se que pelo Dion eu sempre usei o Dion para gravar meus vídeos de polícia aí no GTA beleza a utilização do Dion. O Dion para quem não sabe é um mod para você fazer missões. Você cria o personagem, cria o carro, cria a cena, etc. e essas missões básicas aqui só para poder pra... fazer uns vídeos para vocês, para não ficar sem vídeo. vocês podem ver, eu tô seguindo aqui no, no mapa, aqui no checkpoint, né? Essa viatura aqui da rota eu baixei no, no blog do Capitão Júlio 3D ou Cap Júlio 3 dblogspotcombr Antes que alguém me pergunte aí Beleza, peço para curtir a página aí no Facebook, certo? Vamos cumprir hoje, não está de volta. Opa, bom, então vou encostar aqui no checkpoint. Rota 1. Acabou de correr um roubo na área da terceira cia. Algumas equipes no local. O aço da Cuidado. Apareceu do checkpoint. Eu vou... Abordar aqui esse indivíduo aqui. Deu uma travada aqui. Vou só... Dar uma... Abordada nele. Vou revistar ele aqui. Beleza, cara. E agora como para essa porra aqui? Aí vou liberar ele e vou até outro checkpoint. Como vocês podem ver apareceu ali a mensagem que acabou de ocorrer um assalto, um roubo. Vou até outro checkpoint para ver o que o que acontece. Cuidado. Vamos, apareceu outro checkpoint aqui. Vamos até lá, né? Agora eu acho que é uma ocorrência. Tô com essa sirene véia aqui, mano. Tem que mudar, velho. Até o checkpoint. O próximo, gente. eita porra! Tá rolando um tiroteio aqui, galera. Tá rolando um tiroteio aqui, ó. Tá rolando um tiroteio aqui. Eita, já foi Vou pegar a arma dele aqui, ó. Peguei uma K47, pegar ali super. Opa. Levei mais um. Pegando os elementos de surpresa aqui. Eita porra. Já eliminei vários. O cara não morre, mano Pronto Acho que matamos todo mundo aí Os caras todos morreram Vamos ver se algum policial aí foi ferido Aparentemente Nenhum foi ferido Nenhum policial foi ferido É, nenhum policial foi ferido. Um ficou sem cabeça. Outro ficou sem cabeça. Outro tá apagado aqui. Eu conheci o capeta. Outro sem cabeça. Os caras tá parecendo uma mula, velho. E eu esqueci de adicionar outro checkpoint, mano. Nós eu queria a missão e esqueci de adicionar outro, outro checkpoint. Então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Vou postar esse vídeo mesmo só pra... Não ficar sem vídeo aí no canal, beleza? Se vocês quiserem... Que eu ensine... A montar as missões... pau, já da puta aí... Se vocês quiserem... Olha... Matou o cara... Matou o rota... Se vocês quiserem que eu ensine aí a criar as missões... Só... Comentar aí... Que eu faço um vídeo ensinando, beleza? Falou... É nóis...